Galera, o mercado tá uma loucura. A briga tá boa de se ver aqui. O Bitcoin tá testando de novo o fundo desse canal aqui no gráfico de 4 horas. Vou comentar para vocês aqui o que aconteceu ontem. A gente teve inclusive uma armadilha aqui, um falso rompimento nessa região. Eu mesmo aqui acabei caindo nessa armadilha, tá, pessoal? Acabei conseguindo no final reverter a situação aqui, mas foi realmente por pouco, tá? A gente vai dar uma passada nos principais tempos gráficos, dar uma olhada em importantes regiões de resistência e suporte para o Bitcoin. Também vou comentar aqui para vocês sobre a sp 500 também falar sobre o índice do dólar que está voando, galera. Tá? Realmente incrível que o índice do dólar, né? Devido a ontem aí a o saiu o CPI, né? Então, que atingiu aí basicamente níveis recordes dos Estados Unidos há mais de 40 anos. Eu diria até mais, inclusive. Tá? Realmente incrível os, o, o CPI aí. Dos Estados Unidos, acho que vai impactar bastante aí no mercado no curto prazo. Também vou comentar para vocês aí sobre esse indicador que é o PySQL Bottom, que está pitando aí um possível fundo para o Bitcoin. Será? Então vamos dar uma olhada em tudo isso. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no mercado, a briga tá séria aqui agora, Bitcoin testando essa região importantíssima de suporte, vou comentar para vocês, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante, se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa todas as notificações. E aqui abaixo tem o link também para o grupo do Telegram e canal de alertas, tá, pessoal? Quando eu não estou postando alguma coisa aqui no YouTube, é nenhuma análise, eu posto aqui no canal de alertas. Então participe lá para você não ficar de fora. Realmente o grupo está ficando incrível, tá? Cada vez mais, cada vez melhor aí o grupo. A gente está moderando bastante aí, acho que você vai gostar. Então, galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Realmente que peço desculpas para vocês aí, a quantidade de linhas aqui, tá? Mas eu estou tentando uh, entender aqui regiões importantes de resistência e suporte para o Bitcoin. Tá, é, nesse momento pessoal, o Bitcoin está aqui testando essa, o fundo desse canal, tá? inclusive aqui tentando montar um suporte nessa região aqui ó, no gráfico de 4 horas, tá? não perdeu aqui esse, esses últimos fundos aqui na região de tá galera, extremamente importante, ontem a gente teve essa armadilha, né galera, ontem é um dia que não era para estar tá nem operando, tá Eu fui meter de operar aqui realmente quebrei a minha, minha regra de ouro, Nesses dias que tem divulgação de dados importantes aí, eu não, não gosto de operar. Tá? O outro dia que eu não vou operar vai ser no dia 27 de julho, onde vai ter a divulgação lá, onde vai ter a, a o Jerome Powell falando, né? vai ter outro pronunciamento do Fed aí. E nesses dias que tem muita volatilidade, tomem cuidado, tem, esse tipo de coisa acontece, tá, pessoal? Vai sair cortando por todos os lados aqui, né? estopando todo mundo, então é bem, bem, é bem complicadinho. Tá, então vamos dar uma olhada aqui agora, o que a gente pode esperar pessoal, tá? o Bitcoin testando aqui, ele fez essa armadilha, voltou, subiu aqui, na verdade o motivo disso aqui ontem, né, é ontem, o mercado ficou extremamente bearish com, esse, com esse, a divulgação do CPI, né, que atingiu aí, é, níveis realmente recordes, né? 9.1 saiu, um, vou comentar um pouquinho mais no final de, do vídeo para vocês sobre isso e o mercado foi extremamente bearish, a gente viu aqui no sentimento, realmente o pessoal começou a shortar bastante, né? esse indicador aqui, o long short ratio mostrando a queda forte aqui do long short ratio, tá? Junto com, uh, junto com o open interest subindo, né galera? Então isso aqui jo joga, dá liquidez o mercado aqui subir, né? realmente a gente viu aqui bastante liquidação aqui de, de shorts, né? Uh, o, o mercado foi subindo para liquidar, estopar essa galera que tá shortando, né? Agora aqui nesse momento, pessoal, o, Bitcoin, o, o mercado... Foi retestar de novo aqui agora, deu uma, retraiu, está testando de novo o fundo desse canal. O mercado ficou, começou a ficar um pouco otimista de novo aqui, tá? A gente está vendo o long short subindo nesse momento com o open interest também subindo, tá galera? Então, vamos dar uma olhada aqui, inclusive nesse momento o Bitcoin está tá aqui, nesse momento já começou a liquidar alguns shorts aí também, executando algumas, alguns tops aí, né? muita compra é, a mercado aqui nesse momento, tá? Bitcoin está na região 19.900 e é uma região importantíssima de suporte que não pode perder, tá? Então, vamos voltar aqui pro gráfico, pessoal. Para mim, é importante que agora, realmente, essa região dos 4 do horas aqui, a região dos 19.700, tá? De começar a perder isso aqui, já começa a ficar um pouquinho complicado, tá, galera? Mas, realmente, aqui pra mim, a região que eu tô extremamente de olho é essa região aqui, próximo dos 19.400, tá? Se a gente perder isso aqui, já é bem complicado a gente segurar nesses fundos aqui, tá, pessoal? A gente vai tá aqui rompendo esse canal pra baixo, regiões importantíssimas, tá? Uh, obviamente, a gente tem que tem noção que a gente está num tempo intraday aqui, né? No diário, a região mais importante no diário que a gente tem aqui agora para segurar essa região aqui, 19.300 dólares, tá? Galera, aqui Bitcoin ele conseguiu manter é, um suporte aqui no diário, né? Ele não perdeu essa região aqui, 19.300. Então fiquem atentos aí, tá? Ontem esse candle aqui no diário foi bem interessante, engolfou aqui toda essa, essa região, tá? Isso aqui realmente é bastante bullish, na minha opinião, né? A gente segurou a, esse suporte no, no diário aqui e conseguiu engolfar o que anda anterior do dia anterior, tá galera? Isso aqui é bem interessante. Tá, Bitcoin mostrando força nesse momento aí importante, tá? Inclusive, aqui agora, nesse exato momento, a SP500 fazendo um, um, um pivô de baixa aqui, tá? Fiquem de olho nisso, com o índice do dólar subindo forte, inclusive, aí, e o Bitcoin é, mostrando força. Isso é um sinal extremamente importante, na minha opinião, aí, tá? É, já seria pro motivo o motivo do Bitcoin estar tá derrapando bastante, ele estar tá segurando. Tá, então isso aí é, pra mim é um, é um sinal aqui que mostra que o Bitcoin está forte aqui nessa região, tá galera? Mas acompanha aí o gráfico diário, tá? acho que é extremamente importante, importante vocês acompanharem isso aí, o diário 4 horas, tá? Vamos descer por um tempo os gráficos menores aqui numa hora, numa hora não tem muito o que falar pra vocês aqui, tá? Eu acho que é, eu estou acompanhando as mesmas linhas aqui, mas está bastante confuso, tá galera? É vamos vamos aqui na verdade para mim na minha opinião aqui que o que você tem que ficar atento galera que eu acho importante é nesse pivôzinho aqui ó na região dos 20.300 tá se a gente fizer esse pivô aqui agora é né, um pivôzinho aqui assim a coisa vai ficar interessante e Bitcoin para mim nesse caso aqui pode buscar regiões aí lá região dos, dos 21.500 dólares tá galera a gente tem a inclusive alguns tem gap da CME na região a gente tem uh, vários pontos importantes nessa região do, do 21.500 inclusive CPR aqui né o, a linha a principal linha CPR mensal que tá a região aqui dos 21.500 dólares também tá então fiquem de olho nesse pivô aqui quem quiser comprar fazer uma compra mais conservadora eu acho que é interessante ficar de olho nesse pivô aqui tá com suporte nessa nessa nessa linha de tendência de baixo aqui eu acho que antes disso aqui não dá para querer tentar buscar fundo aqui não tá galera eu acho bem complicado tá e para shortar aqui agora o Bitcoin, na minha opinião, também aqui, só se a gente perder essas regiões aqui dos 19.600, 19, tá galera? Mas tem que ficar de olho nesses suporte aqui também, tá? A gente pode fazer um short se a gente perder essa região, uh, né? Com o uh, stop aqui um pouco mais acima, enfim, tá? É, mas tá uma região complicadinha, tá? Eu esperaria um pouco mais, um pouco mais de, de, de confirmação aí, tá? Talvez perdendo aqui a região dos, dos 19.400, enfim, tá, galera. Realmente tá complicado essa região. Eu esperaria um pouquinho mais de definição aqui, que não tá muito claro, na minha opinião. Eu fiz um short ontem aqui, tá, pessoal? Isso que me salvou, na verdade, ontem. Uh, nessa região aqui dos, dos 20.300, a gente tinha alguma, algumas resistências aqui, né? Inclusive, aqui no High Block Capital, a gente pode ver que tinha aqui pool de liquidação de BitMEX, tá? Então, eu acabei uh, estopando um short que eu tava aqui nessa região e abri outro aqui que me salvou aqui, tá, pessoal? Então, aqui agora, nesse momento, eu já fechei o short, né? Porque a gente tava. Uh, aqui no gráfico de 15 minutos, a gente pode ver que o Bitcoin começou a formar um padrão aqui, ó, bem interessante, que rompeu para cima aqui nesse momento. Ó, a gente tinha uma, uma cunha, essa. Esse cone, tá galera? Esse cone aqui acabou de ser rompido. Né? Inclusive, a gente pode dar uma olhada aqui agora é... nesse alvo desse cone que rompeu aqui agora para cima. Ó. Eu acho que esse alvo desse cone é assim: ó, o último toque que a gente fez, né, que foi aqui. Então, esse rompimento desse cone pode levar o preço aqui agora para casa aqui dos 20 mil, 20, mil, 20 mil dólares de novo, tá pessoal? Então, bem próximo aqui da mente de bater os 20 mil 50 dólares. Né? Um... Então, galera, isso aqui para mim, quando a gente começou a fazer essa formação aqui de decisão, já mostra para mim perigo aqui. Eu fechei esse short, né? Uh, e agora aqui, pessoal, vou guardar um pouco mais, porque tá realmente numa situação complicada, tá? O Bitcoin, ele tá mostrando força, é muito importante aqui, uh, mas eu não tô gostando muito do sentimento aqui nesse momento. Vou, vou guardar um pouco mais aí, vou avisar para você se eu encontrar alguma, alguma região aqui, alguma a região que é interessante de entrar uma operação que de compra ou venda aviso aviso para vocês aqui no telegram se eu conseguir identificar alguma coisa mas essa região aqui na minha opinião tá bem confusa tá galera uh, mas o bitcoin tem um espaço aqui ainda dentro do canal para movimentar na minha opinião tá então uh, tem que ficar de olho aqui acho que o bitcoin poderia movimentar um pouco mais para testar pelo menos aqui o, o fundo desse o final desse canal aqui, ó. A gente tem um canal maior, um canal branco aqui. Até tá? puxar o gráfico de 4 horas a gente dar uma olhada. A gente poderia dar uma andada um pouco mais aqui, tá, pessoal? a gente tomar a decisão, que essa decisão pode vir lá pro próximo, daqui a duas semanas, né, na verdade, aí no, gráfico, uh, no dia 27 aí, de, de julho, a gente vai ter a próxima reunião, reunião aí do, do Fonk, né? Então, pessoal, nesse momento aqui agora eu estou observando, ó, Bitcoin agora batendo de novo os 20 mil dólares, montando esse suporte tá realmente mostrando bastante força aqui nesse momento e testando aqui agora é, essa região aqui, fechamento do gráfico de 4 horas, tá, na né? região aqui dos nesse momento que 19.000 e uh, 19.960 dólares, tá? Então, para mim, esse fechamento esse aqui, se conseguir fechar acima dessa região, vai ficar bem interessante mesmo, tá, galera? Mas para mim, essa LTB aqui é importante, tá? Acompanha essa LTB aqui agora. No curto prazo, é o que eu estou de olho, mas não tem nada claro aqui garantido para o Bitcoin não, tá pessoal? O sentimento está me incomodando aqui bastante ainda, tá? É, a gente está vendo aqui as sardinhas comprando fortemente, que o CVD das sardinhas subindo, ó, essa linha laranja, tá? Com o long short ratio também subindo e o open interest também subindo no curto prazo, tá? Então tome cuidado aí com operação aí de long compra. Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho mais aí para poder ter uma definição melhor, tá, galera? Então, basicamente isso que eu tenho para vocês em relação ao Bitcoin, tá? É, eu vou comentar para vocês aí também agora sobre o, o indicador o P-Cycle rapidamente, tá, pessoal? Antes de mais nada, deixa aquele like para apoiar aí, é bastante importante, tá, galera? E também não se esqueça que tem as, as corretoras em promoção aqui de bônus, tá? Então a Prime Smith está dando 7 mil dólares de bônus aqui com o cupom Fault 7 tá? Obviamente tem que fazer um depósito aí, né? É 7% do valor do seu depósito, até 7 mil dólares você consegue de bônus aí, né? Na Prime Smith tem que é uma corretora muito boa aqui, tá? aqui. É realmente eu uso bastante aqui, eu vou mostrar para vocês, inclusive, os trades aqui é, no canal nessa corretora também. Tá? Outra corretora que eu uso é Bybit, é, dá 4 mil dólares de bônus, mas daí é um pouquinho mais complicado aqui para conseguir esse valor, tá, pessoal? Mas vocês podem conseguir 4 mil dólares de bônus também. E é uma alternativa também para o Pix, tá? Que o pessoal está passando problema com a Binance aí no Brasil, uma excelente alternativa uh, para vocês usarem, tá? Então, os links aqui abaixo na descrição e um comentário fixado. Então, galera, vamos olhar aqui. É, o P Cycle Bottom aqui que apitou na né, apitando fundo para o Bitcoin tá esse aqui é um indicador que que foi criado baseado aqui com, com o P Cycle Top aqui né que é esse indicador aqui ó que ele acertou aqui praticamente né eu diria os três últimos topos para o Bitcoin tá galera eu acredito que esse último aqui foi mais né? O pessoal está acompanhando o P-Cycle uh, Top aqui E realmente ele apitou aqui exatamente na região que o Bitcoin bateu os uh, 65 mil dólares Vou dar até um zoom aqui se eu consigo dar um zoom nessa região aqui Será que eu vou conseguir? Eu consigo. Ó. Então, quando, quando essas, essas médias aqui do, do P Cycle Top aqui cruzaram, elas cruzam, ó, pessoal. A gente teve um, um topo para o Bitcoin aqui nessa região. tá? Para mim, isso aqui foi realmente topo desse, desse bull market aqui, tá? Depois a gente teve essa, essa, essa última pernada aqui, na verdade. Para mim, foi até para estopar, de repente, alguma galera que estava shortado aqui. Mas é, realmente, para mim, isso aqui eu considero como o verdadeiro topo aí né, para o mercado. Depois a gente viu realmente o mercado entrando numa situação complicada, com o volume só caindo. né? Então, realmente uh, difícil, a gente não teve força. Inclusive no RSI, a gente viu que o RSI, nessa região, aqui não estava em níveis extremamente baixos né, do que estava aqui antes. E foi criado, então, o P Cycle Bottom baseado no, no P-Cycle Top, que acertou aqui basicamente os fundos aqui para o Bitcoin, tá, galera? Só que isso aqui é um indicador que ele é criado depois que os fundos já aconteceram, né? Fazendo estudo de médias, enfim, uma reversão do passado, mas a engenharia é reversa, tá, galera? então Tome cuidado aqui, tá? Acho que a gente tá sim próximo do fundo para o Bitcoin. Eu acredito que isso é, é assim algo que a gente tem que ficar de olho. A gente tá muito próximo aí do, do, do fundo para Bitcoin. Então eu aconselho você, inclusive, se você não está exposto com o Bitcoin, começar a fazer um dólar cost average aí, tá? Acho que tá numa região interessante. Eu tô com compras aí até a região dos 8 mil, até a região dos 19. Desculpa, a região dos 11.800 dólares. Estou com horas de compra aí, tá? 13.900, ali até a região dos, dos, dos 11.800, se o Bitcoin for lá eu vou estar comprando pesadamente aí, tá, pessoal? Mas quem não está exposto, eu acho que é interessante fazer um dólar cost average aí sim, porque nesse momento o Bitcoin está mostrando bastante força, na minha opinião, tá? Realmente que ó, já está na região dos 20.060 20 dólares aqui, realmente uh, segurando forte aqui agora, tá, pessoal? Então... Uh, na minha opinião, já é uma, uma, uma região para fazer Dollar Cost Average aí, se expondo ao, ao, Bitcoin, ao Bitcoin, tá? Se você não está exposto, tá bom, galera? Mas eu, como eu já estou bastante exposto aí, né? Eu já tô uh, aqui botando ordens de compra mais abaixo aí, e caso o Bitcoin subir, eu vou estar tá feliz, se ele cair, eu vou estar tá comprando. Então, é basicamente você tem que pensar o que, que faz sentido para você aí, né? Quanto você acredita no potencial do Bitcoin para esse. É, para soluções e problemas aí que, que a gente está vendo que estão sendo criadas pelo, pelas moedas fiduciárias, né galera? Então realmente incrível, agora aqui tem que acompanhar as sp tá galera? A gente está nesse pivô de baixo aqui, acho que vai ser importante ficar de olho. Uh, realmente isso aqui tá, tá complicado, tá? isso aqui tá, deixa bearish, aí, o sentimento não tá muito bom também. Tá, tá, me parecendo que agora no curto prazo uh, a gente tá vendo aqui só ó, tá vendo shorts aqui sendo estopados aqui, tá pessoal, liquidados. Então teve aqui, agora teve um milhão de, de liquidação de shorts e mais de 150 milhões de compra-mercado aqui, tá. As Sardinhas comprando a rodo aqui nesse momento, tá bom? Acreditando nesse fundo aí, então tome cuidado no curto prazo. Uh, sobre isso, uh, o índice do dólar não tem previsão aqui de parar de cair, tá pessoal, realmente incrível, tem várias divergências aqui no RSI, não respeita nenhuma divergência, só sai disparando, tá? e realmente eu desisti de tentar aqui adivinhar né, um possível uh, topo aqui para esse o índice do dólar, para mim, eu estou achando já que ele vai só parar aqui o índice do dólar quando atingir esse canal aqui que a gente está vendo aqui, tem um canalzinho, ó, vou até puxar o gráfico de semanal aqui para vocês, Tá, a gente tem esse canalzinho de alta, para mim o índice dólar vai pegar topo desse canal aqui, tá que poderia ser inclusive nesse topinho aqui também, tá? nessas regiões aqui do 119. Então, fiquem de olho aí né, sobre isso. Uh, para mim aí o Fed vai continuar apertando aí, aos pouquinhos, o, o, a, né, botando, aumentando a taxa de juros, tá galera. Só que é algo que eles vão ter que fazer com muita calma aí, tá? porque os Estados Unidos não estão tá uma situação muito boa, né? eles estão bastante endividados ali. Uh, indo seguindo o caminho aí do Japão, tá? Eles vão cada vez se dividir mais, vão ter que imprimir mais dinheiro para pagar a dívida, galera. É, uma, é uma, uma bola de neve que é bem difícil de parar, tá? Então, uh, por isso eu aconselho você, estude o Bitcoin, pelo amor de Deus, estude o Bitcoin aí, tá? Entenda o, os problemas das moedas fiduciárias, bancos centrais. Uh, se você tiver dúvidas aí, vai lá no grupo Telegram, pergunta para a gente, tem referências para você estudar sobre isso. Eu vou fazer um vídeo também sobre altcoins aí, para vocês tomarem cuidado, tá, pessoal? Para mim, o que importa nesse mercado é o Bitcoin, Acho que vou fazer mais vídeos fortalecendo isso aí. A gente está realmente agora no momento que o Bitcoin é, ele foi criado para exatamente para esses problemas que estão acontecendo nesse momento, tá, pessoal? Em 2008 a gente teve aí também um resgate aos bancos e muito em breve a gente vai ter outro resgate aos bancos acontecendo aí. Vocês podem é, ter certeza disso, tá? E, e para mim o Bitcoin veio para resolver esse problema. Tá? Então você tem que estudar, entender os fundamentos do Bitcoin e tenho certeza que você vai realmente ficar. É, chocado, né? Realmente maravilhado o o problema que o Bitcoin vem aí resolver, tá, pessoal? E quanto mais tempo você morar para entender isso, mais caro você vai comprar o Bitcoin lá na frente, tá? Então faça o dever de casa aí, estude, aproveite, está perto do final de semana aí, aconselho você correr atrás disso antes que seja tarde, tá? Então, pessoal, só para fechar aqui uh, o vídeo, fazer algumas considerações finais aqui. Então, a gente viu até uns posts do Twitter aqui falando, né, sobre uh, a que eu achei nesse esse esse post aqui do a Bitcoin Magazine que falando aqui as principais né, a, a taxas de inflação aqui, né, globais. Então aqui a gente tem a Holanda, tem os Estados Unidos e vai aqui até a Venezuela, né, a Turquia. Realmente níveis estratosféricos, tá, pessoal. Uh, realmente é totalmente algo assim... Totalmente loucura aqui, na minha opinião, tá? E aqui engraçado também achei esse Twitter falando aqui que o CPI subiu para 9,1%, né? E só existem 9,1% do total de 21 milhões de bitcoins para serem ainda minerados, tá, pessoal? Então, enquanto o dólar ele é uma, uma moeda que não tem limite tá de, de supply, aí vai só crescer a quantidade de dólares existentes no, no, no mundo, né? O Bitcoin não, galera, vai só diminuindo, tá? Realmente só faltam 9,1% dos Bitcoins para serem minerados, né? Então aqui até algumas pessoas comentam, falam, sabe? Mas Bitcoin é só dinheiro que é inventado, né? made, made up money, né? E aqui os bancos, né? Simplesmente, pessoal, isso aqui os bancos imprimindo dinheiro, tá? Eles, eles imprimem dinheiro. Então entenda aí o Bitcoin, entenda que o Bitcoin não é simplesmente uma moeda virtualzinha aí de nerd, não, tá, pessoal? Entenda os fundamentos, é muito importante para você não acabar pagando mais cara para o Bitcoin depois tá a gente tá realmente no fundo interessante aí já é interessante expo se expondo um pouquinhos aos pouquinhos tá galera com responsabilidade então qualquer novidade aviso vocês aí pelo telegram participem links aqui abaixo e a gente se vê aí muito em breve então um abraço galera valeu Ah, a aqui os é um tutoriais importantes para vocês também uh, usarem aqui uh, aprender a usar a Prime também a, a Bybit, tá bom? Então, link aqui pra você dar uma olhadinha como funciona. Então, um abraço.